Olá! Vamos viver bem a quaresma? Faça este propósito vivendo a sugestão de prática espiritual para hoje. Agradecer o ar que você respira, o dia que amanheceu, as pessoas que você ama. Compartilhe com os seus amigos e também os seus familiares e tenha uma Santa Quaresma. Deus te abençoe.